O que está acontecendo, né, que a gente vê, é que países desenvolvidos e a China têm frentes claras de apoio aos cientistas para trabalhar. No Brasil, isso não tem acontecido do ponto de vista de política. Então, os cientistas não estão sendo extra-incentivados, inclusive com recursos para trabalhar... É, com a, o assunto da pandemia os tem um cientista com relato de corte de recurso e estavam trabalhando com o coronavírus, então mesmo assim a gente está conseguindo produzir muito, é, outra informação importante, são que, é, é, diz respeito a questões estruturais, né? na China nos Estados Unidos, é, por exemplo, cientistas têm reagente com produção local no Brasil não, e está com dificuldade de importar, então os cientistas estão enfrentando muitas dificuldades para trabalhar ainda assim estão produzindo muito